Pela primeira vez na história, Brasil para Marrocos. Quem diria que isso seria possível? Em nosso sonho, sim. Mas aqui está a realidade. Os Leões do Atlas Lions, a primeira equipe africana e árabe a chegar às semifinais de um mundial com o histórico quarto lugar. Que orgulho! E o Brasil, primeiro do ranking mundial FIFA, vem a Tanger, em Marrocos, para um jogo de gala verdadeiramente histórico. Porque a seleção macanarinha estará pela primeira vez em um solo marroquino. Que loucura! E graças ao envolvimento da Max Sport. no estádio IBN Batuta em Tanger no sábado 25 de março de 2023, às 22 horas Todos Atrás dos Nossos Leões Fique conectado na plataforma www.fanzone.pro para obter as informações mais recentes sobre as vendas de ingressos, notícias camisetas vencedoras e outras notícias sobre jogos Junte-se ao Fanzone Pro agora Torne-se um membro para acompanhar sua seleção nacional Clube profissional, partida, liga e jogadores favoritos. Além de participar com outros fãs em vários desafios para ganhar prêmios. Em vários desafios para ganhar prêmios de fãs. Fanzone Pro é a plataforma para os amantes do futebol profissional.